Ok, agora quem vai falar sou eu. Eu sei que todo mundo que tá aqui se ama e quer o bem de todo mundo e... Eu fico muito grato por isso. Mas o que eu preciso agora é tomar uma decisão. Eu necessito também aprendi Fazer minhas escolhas que eu sei que durante toda a minha vida eu nunca tive As rédeas da situação Todo mundo fez Por mim O que eu não queria fazer E o que eu percebo é que Com essa segunda câncer eu vou ter que lidar bem com isso, né? Eu sei que eu preciso fazer a melhor escolha. E que outras pessoas também vão ser impactadas por isso. A minha filha. Meu filho. Vão crescer sem. Vai perto e.. Não vou poder participar dessa vez. E eu sei que essas estatísticas dos médicos que falam que vai viver dois anos, um ano, três anos, isso aí. O que, que importa é isso? Viver sem poder trabalhar? Sem poder comer o que eu quero? dormir na minha cama? Eu quero viver. Eu quero viver esses últimos momentos que me restam na minha casa. Dormindo na minha cama e não uma cama de hospital. E você, meu? Eu não quero estar tomando 30, 40 comprimidos por dia e ficando tonto pelos cantos e você limpando essas porcarias que eu deixo pelo caminho. Não, eu não quero isso. E é por isso que eu somente escolhi. Escolhi que eu não vou me tratar. I'm